que Mateus consegue colher de Jesus e nos apresentar nesse evangelho não deis pérolas aos porcos é uma palavra forte não? não deis as coisas santas a eles, aos cães na cultura judaica na antiguidade os cães não eram domesticados eram animais indisciplinados não tinham a proximidade. E aqueles que também não se deixam conduzir por Deus, aqueles que não se deixam levar pelo Senhor, talvez assumam uma postura semelhante a essa. Não se trata de excluir essas pessoas, mas estar atento se de fato elas estão abertas ou não para receber Algo que é sagrado Nós não vamos selecionar A quem nós devemos levar a palavra Mas nós temos que ter o discernimento Porque nós só conseguimos ajudar A quem quer de fato ajuda Temos que respeitar o direito Que cada pessoa tem Nas suas escolhas Não deixaremos de anunciar De exortar mas é chegado um momento em que nós precisamos também nos dar conta de que quando nós investimos as forças em quem não está aberto para receber a palavra e não respeita aquilo que é sagrado, talvez nós não estejamos voltados para aqueles que estão sedentos também de receber o ensinamento. É claro que isso não quer dizer desprezar as pessoas que se fecham a palavra, mas sim estarmos atentos se de fato elas têm a capacidade naquele momento da vida delas de compreender algo que é tão profundo. É por isso que o Senhor vai nos dizer que nós não devemos lançar aquilo que é santo a tais pessoas. Há discussões que são infindáveis, porque aqueles com os quais se tenta dialogar, talvez não queiram respostas, queiram apenas ter a razão. E é aí que se aplica muito bem esta palavra que hoje nós ouvimos. É claro que muitas pessoas precisam sim de estímulo, precisam ser encorajadas, precisam ser corrigidas, mas nós precisamos saber o momento certo também para que elas trilhem o seu caminho com as próprias pernas. Existem algumas coisas que apenas as pessoas vão aprender, infelizmente, experimentando diante de situações muito duras. E algumas delas, e principalmente aquelas que se achavam autossuficientes, como se não precisassem de ajuda, podem voltar. E é nesse instante que os cristãos, com toda a abertura e acolhida, não devem fazer como muitos. Se você me escutasse, mas eu falei. Não, esse é o momento realmente de receber tais pessoas para que elas possam ser reencaminhadas. Aí está a sabedoria do Evangelho. Sabemos também... O um momento certo. Não se trata de abandonar as pessoas. Nós precisamos continuar rezando por elas. Mas existem momentos em que é preciso também permitir que elas façam a sua descoberta. Cada um tem um processo e nós precisamos regar esse processo com as nossas orações, quando as nossas palavras já não chegam, por conta do fechamento de muitos. Caso contrário, tudo aquilo que nós dissemos não chegará ao coração. E é justamente aí que entra uma segunda orientação do Senhor. Tudo o que quereis que os outros os façam, fazei também a eles. E aqui está a regra de ouro, a lei do amor. Diante daqueles que resistem e não querem compreender... É necessário mais amor, mas não um amor pegajoso, não um amor dominador, tampouco uma atitude de quem quer controlar o outro e enfiar na cabeça dele, permitam-me usar essa expressão, não é? Uma verdade que talvez naquele instante ele não esteja pronto e maduro para receber. O próprio Paulo vai nos dizer, numa das cartas, que algumas pessoas precisam de leite, e outras de alimento sólido. E aí que está também o nosso amor, de perceber o momento e o processo pelo qual cada pessoa está passando. Talvez o seu filho, talvez aquele irmão de comunidade que por um momento se extraviou, talvez aquela pessoa que não teve formação religiosa nenhuma e que é muito resistente, talvez até agressiva no que diz respeito a temas religiosos e tantas outras situações o amor é respeitar a escolha do outro mas ao mesmo tempo como o pai está à espera do filho pródigo para recebê-lo na misericórdia e é claro que nem sempre a gente vai entender as pessoas mas amá-las sempre será possível por fim o Senhor fala de uma terceira orientação. Esforçar-se por passar pela porta estreita. Porque larga é a porta que conduz à perdição. A porta estreita é a renúncia. A porta estreita é deparar-se com muitas incompreensões. A porta estreita é por vezes até mesmo enfrentar as perseguições. Diante de uma vida coerente que nós queremos ter, nós vamos encontrar muitas pessoas que se incomodam. E isso para nós é sim uma passagem muito estreita. Porque requer de nós flexibilidade. Quem está endurecido, enrijecido, não consegue atravessar algumas situações da vida. Precisa realmente ter perseverança, Olhar fixo em Jesus, mas também deixar-se moldar por Deus. Apenas assim se pode passar para este caminho que nos leva à vida eterna. Queremos hoje beber desta palavra e saber sim que precisamos amar as pessoas, muitas das vezes também no silêncio necessário em alguns momentos, Amá-las na acolhida, amá-las na correção, mas acima de tudo, amá-las como gostaríamos de ser amados, como gostaríamos de ser acolhidos e tratados, ainda que isso requeira de nós um esforço imenso, quebrando o nosso orgulho, quebrando a nossa atitude, talvez altiva, nos fazendo humildes como Jesus e os seus fiéis seguidores Aquele a quem nós também veneramos, São Benedito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.